Se eu passar óleo de rícino na, na minha barba, vai crescer barba? Esse é o assunto do vídeo de hoje e se você quer saber mais sobre barba, sobre como fazer sua barba crescer, já se inscreve aí no canal, deixa seu like aí que isso vai estar tá incentivando a mim a trazer mais vídeos para você, beleza? Então óleo de rícino funciona para crescer barba? Sim, funciona. Vou deixar aqui duas fotos, uma aqui e outra aqui, para você ver o resultado que eu tive usando óleo de rícino da maneira errada durante três meses, beleza? Eu vou mostrar primeiro a maneira errada e logo em seguida eu vou mostrar como é que você deve fazer a maneira certa da aplicação do óleo de rícino. Essas duas imagens aí que tá na tela, eu tava usando óleo de rícino totalmente errado eu passava óleo de rícino na, no, no rosto todo sujo, eu só abri os poros, mas eu nem sei se funcionava direito mas eu tive um bom resultado até com óleo de risco. aí passou um ano e eu resolvi fazer de novo o desafio aí de 90 dias usando óleo de risco. só que dessa vez eu estou fazendo da maneira certa, eu vou mostrar, o... vou mostrar agora uma foto de quando eu comecei esse ano, a gente contar agora, 22 dias depois do resultado, beleza? Eu vou mostrar. Antes e depois no 22 dia do desafio, fazendo da maneira totalmente certa, beleza? Vou deixar aqui tudo certinho para você ver o antes e depois, para você ver aí como é que tá o resultado. Agora que você viu que o óleo de risco realmente funciona para crescer barba, vou mostrar aqui uma maneira fácil e prática para você estar tá aplicando da maneira certa, beleza? Primeira coisa que você vai precisar: é do óleo de rícino, beleza? Você vai precisar do óleo de rícino. Eu vou deixar aqui na descrição para você poder estar tá comprando aí, beleza? O óleo de rícino, tá bom? Eu vou deixar aqui para você fazer o teste, né? Para um mês, para três meses e se você quiser ter uma barba bem legal, para seis meses, beleza? Óleo de rícino para seis meses e você vai estar tá usando aí um pouco até de óleo de rícino. Esse frasinho aqui ele tava cheio e 20 dias eu consumi isso aqui, ó. Eu vou ter que comprar mais para continuar aí os 90 dias de desafio. Lembrando que eu vou deixar o meu Instagram, eu estou postando fotos todos os dias, mostrando o resultado da evolução dia após dia da minha barba, beleza? Eu vou deixar uma imagem aqui, onde você pode estar tá vendo as fotos. E meu Instagram também, eu vou deixar aqui, tudo aqui na descrição, o meu Instagram, o óleo para você poder estar tá comprando aí, beleza? Você está com óleo? Tudo show, certo? E agora você tem que fazer uma esfoliação para estar tá limpando a sua pele, tirando toda a gordura, toda a sujeira, toda a pele morta que você tem no rosto. Por mais que você não veja, você tem, beleza? Você tem que fazer a esfoliação uma a duas vezes na semana aí, para estar tá te ajudando no crescimento da sua barba. A esfoliação é para tirar toda a sujeira, tudo que impede a sua barba de crescer. Assim o óleo pode penetrar mais e mais na sua barba, beleza? A segunda dica é: quando você tiver já um mês, 20 dias aí, e sua barba estiver crescendo, você vai precisar também de uma escovinha, pode ser uma escova de dente também, se você não tiver uma escova dessa, beleza? Para você tá, estar tá passando o óleo com mais facilidade. Eu vou mostrar aqui para você como é que você deve passar quando já tiver um período que a sua barba já estiver grande, beleza? Após a aplicação do óleo. No card aqui em cima eu vou mostrar como é que você deve passar o óleo de risco corretamente, tá bom? Então, após esse vídeo, você vai aqui no card e vai lá assistir o vídeo como é que, aplica, como é que se aplica o óleo de risco. Você vai aplicar o óleo de risco no, no rosto, aplicou do jeito certo, passou com o dedo e pá, você vem com a as escova assim, ó, movimentos para baixo e, e depois para cima, assim, ó. Beleza? Isso é para te ajudar aí para a pra penetração do óleo na sua pele. Lembrando que o óleo tem que estar tá na sua pele para que possa crescer mais fios. E eu vou dar uma dica bônus aqui para você que quer começar aí a ter, fazer sua barba crescer ou já está fazendo, uma dica muito importante e crucial aqui para o seu tratamento na hora de fazer sua barba crescer, que é não tomar banho quente. Na verdade não é tomar banho quente, mas na verdade é não lavar o rosto com água quente. Então você vai ter que tomar, lavar o rosto com água gelada, beleza? Você vai ter que lavar o rosto com água gelada, para que, porque a água quente, ela tira todos os óleos e proteínas que sua pele produz, que seu próprio corpo produz, a água quente acaba tirando. A água em temperatura ambiente ajuda aí a... Ajuda a permanecer os olhos naturais que seu rosto produz para o desenvolvimento da sua página, beleza? E se você gostou do vídeo, deixa seus amigos, seu joinha aí. Se inscreva no canal aí para estar tá ajudando. Somos mais de 150 inscritos. Fé em Deus que seremos mil aí. bater mil inscritos aí rapidinho, beleza? Se inscreva aí no canal, deixa seu like aí. Comenta se você tiver alguma dúvida aí para que eu possa estar tá te ajudando aí. Tchau, Siliano, beleza? Tamo junto. É nóis.